através de mim Jesus clareia através de mim Jesus clareia o brilhar a mim minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus, clareia, queridos. Essa canção é exatamente o ponto-chave da nossa da nossa oração de hoje. Eu quero falar com você é, uma coisa importante, a oração poderosa. Não sei se você prestou atenção, se você assistiu ao nosso vídeo anterior, onde eu disse que não havia oração poderosa. Mas hoje eu vou mostrar para você uma oração que, digamos assim, teve um efeito extraordinário na mesma hora. Na mesma hora. Isto mesmo. Vou colocar o texto aqui para que você perceba no texto o que, que faz a diferença numa oração que tenha um efeito imediato, na hora. Pastor Denilson, mas você disse que não tem oração poderosa? Você disse que tem intimidade. Vou mostrar aqui para você o texto agora e você vai, vai compreender o que, que eu estou realmente falando. Este texto aqui diz o seguinte. Caso verídico que aconteceu em Israel. E eu sei que você, com certeza, sabe dessa história. Porque é uma história contada em versos, em prosas. Está aqui. Ó. 1 Samuel 16, 23. E sempre que o espírito maligno, enviado da parte de Deus perturbava Saul. Davi tocava a harpa e Saul se sentia melhor e o espírito maligno se retirava. Queridos, esta é uma das orações que eu mais me interesso por ela. Você já imaginou você Pega um violão, começa a cantar e o som do seu violão ou da sua voz começa a liberar uma unção ou trazer uma unção tão grande que pessoas que são perturbadas pelo maligno, pelo demônio, pelos satanás, são curadas. O que, que significa isso? Uma oração poderosa? Vou te mostrar qual é o segredo desta oração ou deste ato do rei Davi quando era um garoto, quando era jovem ainda. Aqui no verso nos versos bem próximos aqui, eu li o verso deixa-me ver aqui. Eu li agora o verso 23, mas eu vou ler junto com você o verso 18, que conta para a gente bem detalhado qual é o segredo, o segredo desta, desse poder que vinha da parte de Deus para Davi quando ele tocava a sua harpa e tirava aquele espírito espírito da perturbação. O espírito ficava longe. Que coisa maravilhosa. Esse era o segredo. Tá aqui, ó. Leia junto comigo para que você possa saber. Um dos servos disse: Conheço um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não somente é um ótimo Tocador de harpa, como também é guerreiro, forte e valente, fala bem e é de boa aparência. Acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul. Ele vive em comunhão com o Senhor. Esta é a chave. Quer ter orações poderosas? É ter orações que são respondidas, como nesse caso aqui, na hora. Nesse caso o Senhor respondia na hora. Basta ter isso aqui, ó. Comunhão com o Senhor. Ele vive, vive em Comunhão com o Senhor. Fecha aqui com chave de ouro esta nossa, este nosso vídeo de hoje sobre oração poderosa. Viver em comunhão com o Senhor é simplesmente resultado ou resulta em respostas resolvidas. Quer resolver os seus problemas? Quer resolver as suas orações? Eu não sei o que, que você está precisando, necessitando de algo de Deus na sua vida. Algo na hora, para ontem. Esse é o segredo. Quero orar junto com você hoje. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia. Entra, Senhor, com provisão agora na vida dessa pessoa que está me escutando neste momento. Em nome de Jesus, o Yeshua Hamashia, o Santo de Israel. Em nome de Jesus, atua com poder na vida dessa pessoa. Traga ela para perto de ti, Senhor, bem pertinho para a sua comunhão, pois o Senhor é um Deus que faz qualquer coisa para que a gente tenha comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa família que está orando conosco agora, abençoa essa mãe aflita que entrou agora em batalha espiritual para conseguir que o Senhor escute. Ah, Deus! Abençoa esse filho também, que entrou em batalha espiritual para abençoar o seu pai, abençoar a sua mãe ou o seu irmão que está lá no hospital. O Senhor conhece todas as pessoas, sabe quem são, em nome de Jesus. Recebe a nossa oração, papai. Recebe. Eu sei que Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Um homem que vivia em comunhão contigo. Nós queremos viver em comunhão contigo, papai. Em comunhão contigo plena contigo todos os dias, todas as noites, no almoço, no jantar, no café da manhã, quando vamos para o jogo, para o futebol, quando vamos à praia, quando vamos viajar, quando vamos trabalhar, Senhor, quando vamos para a universidade, quando vamos para o colégio fazer compras. Ah, Deus, queremos ter comunhão contigo, não nos deixe escapar, Senhor. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, Senhor. Recebe a nossa oração, Pai. Recebe a oração dessa pessoa que está orando aí contigo agora. Recebe, fale, queridos. Fale o que você tem para falar com o Senhor. Fale, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, queremos esta comunhão. A comunhão de Jesus, Jesus tinha com o Pai, a comunhão de Davi, a comunhão do próprio profeta Samuel, que ungiu a Davi, que ungiu a Saul. Ah, Deus, socorre-nos, socorre-nos, liberta-nos dos problemas, das enfermidades. Ser com a minha casa, ser com a minha filha, minha esposa, meu filho, agora com a netinha. Em nome de Jesus, ser com meus irmãos, Pastor Ilamax, Ilano, Ismael. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, mande esta oração para alguém, uma pessoa que você quer abençoar. A pessoa que você quer enviar para ela uma resposta de Deus. Em nome de Jesus, compartilhe. Em nome de Jesus. E seja abençoado por Deus. Amém? Obrigado.